Só não fodia. É? Boa porra! Ih, achei que o Nick tinha matado. Eu também achei. Ah, <tose> não eu que que vou matar porra. mais. O, o caralho! Morrendo freeze. Caralho, velho! Ah, ui! Matando cabeça, Burra. não, porra! Gameplay, entretenimento e diversão: você só encontra aqui. Tá lá na caixa da direita, lá no cantinho. Mentira, mentira. Puxando aí. aí, porra. Ih! <risos> não, não! Meu, meu, Só tinha duas <risos> <dou uma> balas. <risos> tô... Porra, a primeira é ali, caralho! Só tinha duas <risos> balas. Uma... Que porra é essa? <risos> Puxando aí, é, prema. Uh... Escondeu o peidor, escondeu o peidor. Sai tá porra, é <risos> <risos> <risos> Moro, acabou, eu vou atingir, mano! Mano, acabou a maldita, porra, falar Poxa, foi o cu de quem vem na minha mira, hein. Na esquerda. Ah! Na esquerda, na esquerda. Tomou barada, hein. Caralho! Ué, cadê geral? Cadê geral mesmo? Ah não, um, não ah não! que é esquerda Ai! Oi, Caralho! da Humilhado! outro lado! <Ra>, o milado. O milado. Magari... Ela foi o chupado, meu bicho? Nossa. Caralho, Maquize <risos> Tomou uma bala do Maquize oh, Porra, minha cabeça é até igual de diferença meu. Muito fácil, muito fácil Caralho <risos> <risos> Tão se olhando Ah, vai tomar no cu, o Maquize sabia onde eu tava e eu não sabia onde tava ninguém Não, mentira, mentira Porra, se fodeu, Eu ia cara. tirar o um freestyle, mas foi o idoso assim, cara, eu não falei, eu vou eu tirar não tô... já E eu vou nem vi dole, eu morri. Agora é hora. <risos> Pô! Eu que veio! Caralho <risos> Viado, o Juri passou na minha frente na hora, viado Caralho, é, Quem matar é alguém. Ubi, ubi. Oh, Nossa maluco. a viado A tua tu, tu é GG Ai Juri, ai